E amigo, ligado no blog, abodecoelho.blogspot.com.br, ligado no canal no YouTube, também na no, nossa página no Facebook. Estamos juntos mais uma vez para mais um pré-jogo de mais uma rodada da Bundesliga É, rapaz, eu falei lá no jogo depois contra a Inter, né? É, é, o que o negócio ia ser realmente pedreira, né? Que nós, nós íamos, íamos ter mais um jogo de nível é bem complicado como adversário né é, e nesse mês a gente tem tido isso né é, Inter, Gladbach, né? Schalke e agora depois de repente uma excelente vitória contra a equipe da Inter virada por 3 a 2 só então vamos ter só o da clássica só o clássico né e mais uma vez eu vou aqui de novo, assim como eu fiz a questão do, uh, de, do, do, da mãe de todos os debs, eu vou explicar de novo em relação por que tem a diferença de um clássico, de um derby para o clássico. Vamos lá, é bom a gente colocar a seguinte questão antes de a gente passar as informações do jogo para vocês. Além disso, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver acontecendo vídeo novo para você. Então vamos lá, primeira coisa, o River Derby, que é o jogo contra o Schalke, é a mãe de todos os derbys, ou seja, ela é considerada a mãe de todos os derbys de toda a Alemanha. Ou seja, é, uma das... é a maior rivalidade de fato do Brasil. Por vários motivos. Não vou aqui também causar porque não falar aqui muito, porque já falei aqui durante aquela semana contra o Chalk. Certamente no segundo turno a gente vai falar de novo uh, para explicar para quem vai estar tá chegando mais novo aí. Né? Então, o, o The Classic, que é chamado o duelo contra o Chalk, contra o Bayern, é, ele não é a maior rivalidade do país ainda ele é chamado de, de O Clássico exatamente para ter essa, esse, vamos dizer assim, esse diferencial. Até porque a rivalidade entre as duas equipes ela é, teoricamente, um pouquinho recente. Né? Até porque desde a década de 70, realmente, quando uh, começaram aí a, a, a, a ter a possibilidade, a possibilidade de ter a unificação na Bundesliga e tudo mais, é que aí começaram a pintar os duelos contra o Bayern de Munique. Mas a rivalidade mesmo, ela só estourou uh, de uma forma, assim, muito grande, exatamente no início dos anos 90. Uh, você que é mais, um pouco mais velho do que eu, né? Uh, ou até mais velho do que eu, na né? convocação de idade, não que isso seja um absurdo, mas tudo bem. <risos> você pegou a época da TV Cultura, né? Lá no final dos anos 80, início dos anos 90... Sabe que foi ali que a partir dali que começou a ter a, a, a, o nível de jogos de grande importância entre o Dortmund e o Bayern. Bayern e Dortmund, ou seja, seja em Munique ou seja em, é, em Dortmund, eles passaram a, a, a ser de uma maneira muito grande. Uh, como questão de nível esportivamente. Lógico, evidentemente, que ao longo do tempo, né, principalmente nessa última década, se acirrou ainda mais em função dos dois terem realmente brigado pelo título, até porque o Schalke, na questão de briga pelo título, de fato, nos últimos anos, ficou muito para trás. Isso é uma coisa que é um fato. Mas, obviamente, é que não se teve, não tem aquele clima de troca de farpas, de ambos os lados, como, como por exemplo, é a contra o Schau, que você tem aquele, aquele climinha todo que você tem em relação ao jogo. Mas, porém, todavia, como eu falei aqui, ele tem a sua importância. Ainda mais nos dias de hoje, em que os dois é, é, o, tem aí, a, a, a, estão os que têm os melhores elencos, teoricamente, Apesar que o Leipzig que está começando aí a, a montar elencos mais fortes, né? o Schall que está tentando se reestruturar, você tem uh, o próprio o... O Hamburgo que está na segunda divisão, enfim. Vamos apresentar alguns exemplos aí. Então, hoje, de fato, é uma rivalidade que tem uma importância em relação ao campeonato, né? em relação à disputa de título. E nesse, desse, uh, da clássica, uh, não é diferente. E dessa vez com um ponto bem diferencial. Se no ano passado, o Dortmund estava na, na liderança. Chegou no clássico em Dortmund E ganhou com propriedade, que aliás, nós estivemos lá no encontro lá do Brasil, lá no Quintal do Espeto, para acompanhar o jogo. Uh, e tipo, um jogo de espetacular, né? De viradas, reviradas, um jogo Maluco! Não é uma coisa assim fora do comum. Uh, hoje nós chegamos para esse duelo com a situação com o Doto na segunda posição, porque o líder é o atual Burussão né E o Bayern de Munique é o quarto colocado. Só que o Bayern de Munique está numa crise gigantesca. Porque demitiram o Nico Koba. Até porque na última rodada tomaram de cinco do. do... Do, do Eintracht Frankfurt. Então, teve uma troca de técnico. tá um interino no comando, que a gente vai falar mais, acabou. E eles estão tentando procurar um técnico para tentar comandar o time. E por enquanto está sendo um interino lá. Quem era no meio de semana na Liga dos Campeões em cima do Olympiacos? Então, vão tentar buscar tentar a, a moral toda possível para jogo. Só que o Dótimo vem da Liga dos Campeões. Que é uma virada que a gente falou aqui, épica, sensacional, maravilhosa, uma coisa linda, uma coisa de, maravilhosa de ver contra a Inter, né? Aquela virada por 3x2 que foi um espetáculo, tecnicamente falando. Então, tem todo um cenário aí é, em volta do jogo, né? Em volta de, do, do, da situação atual que as duas equipes vêm tendo e da importância que o jogo ele vai ter aí para essa partida, que é o jogo de número 101 da história entre as duas equipes. É uma história realmente gigantesca e que, olha, sinceramente, é, não é pouco, não é pouco. Então vamos então para as informações da partida, lembrando que eu vou falar com as informações do Borussia Dortmund que pegou aí um, muita gente de surpresa, né? Mas vamos lá! são então 100 jogos ao todo na história da Bundesliga, esse vai ser o duelo de número 101, são 46 vitórias do Bayern de Munique 29 empates e 25 vitórias do Borussia Dortmund o... a arbitragem será do polêmico Ferek Zayer de Berlim, ele será auxiliado por Thorsten Schiffner e, e do Sasha Tingler, o o quarto árbitro é o Frank Wittenburg, de, do Ostabruck, e é o árbitro de vídeo, que é outro árbitro que é muito polêmico, que é o Daniel Stieber. Ele já apitou nesse campeonato alemão, ó, o jogo entre ó, a vitória do Aitracht, é, do Vortura do São Duarte, sobre o Werder Bremen por 3 a 1. Depois ele apitou 0 a 0 entre Bayer e e Hoffenheim. Apitou um jogo do Bayern de Munique, a vitória por 3 a 2, para cima do Paderborn. Aptou uh, também por Dona do Sedor 1 um mais 0, ou seja, ele não optou nenhum jogo do Borussia Dortmund só optou um do Bayern de Munique, ou seja, ele vai aptar o segundo jogo do Bayern de Munique na Bundesliga e ele vai optar o primeiro do Borussia Dortmund né? Já tô vendo esse filme, né? O que que vai dar, né? Mas enfim, já tô vendo o que vai ser polêmica, né? sem, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá então para as informações. O pai de Munique deverá vir a campo com Neuer, Pavard, que veio do Stuttgart, Javier Martinez, Alaba e Davis. Davis, sim, o Davis está sendo colocado como lateral direito. A que ponto chegamos, Brasil? Kimmich, Thomas Miller, Gorex, Gorexa, o Ginabri, o Coman e o Lewandowski, que aliás é o artilheiro do campeonato com 16 gols, né? O Paco Alcácer, que atirou do Dortmund, tem seis. O Paco Negaservas deverá ter o Traich, o Mai, o Coutinho, o Custance, que veio aí do Borussia Mönchengladbach, o Perisic, que veio da Inter, o Thiago e o Tolisso, o Tolisso, como vocês queiram. É, estão fora pelo lado do Bayern de Munique, o Arp, é, que está machucado. O Boateng, que conseguiu a passeio, ele está expulso. Que coisa bonita, hein? Contra, contra, contra o, o, o, o Frankfurt O Daju, que não foi relacionado Também não passa a mínima idade de quem seja O Praut que é o terceiro goleiro Também não relacionado O Hernandes, que está machucado ah, É outro que teve uma lesão seríssima O Hoffman ah, Que não passa a mínima idade de quem seja O Siguiano, também não relacionado O Sule, também está machucado com a lesão do joelho né? e a lesão de ligamento, é uma coisa complicada. O Will, que também não foi relacionado. O Idrin, também não foi relacionado. E o Sig, que não foi relacionado. Certo? Pelo lado do Dótomo, o Dótomo deve vir a campo com Burke, Pitsek, Akanji, Romeus, Nikoschus, Witzel Delaney, Hakimi, Brindy, Togher Hazar e Paco Alcácer. Já vou explicar por quê. Pocorriga uh, Zé, você é Veraterritz, Ballerde, Murray, Chimelzer, Zagadu, Brunlassen, Dahoud, Guerreiro, Royce e Sancho. Esses dois viajaram, só para deixar vocês ligados. Weigl uh, e Mário Guts. Uh, o não era sonado o Oreschagel, o Rastilk e o Oberhauk. Que bom ali para o time ou sub-17 ou sub-19, ou para o time 2 lá do Sub-23. É, tem a dúvida, né, do Jardim Sancho e do Marco Reus, só que é o seguinte, os dois, eles participaram do último treinamento ontem e hoje, pela manhã, e viajaram no início da tarde para Munique, para, com o um elenco para a, a partida de amanhã. Certo? Bom, Vamos então aos três próximos jogos aí de cada equipe que já estão ligados aqui no nosso pré-jogo, que é o seguinte, o Bayern vai pegar, lógico, o Doutor, amanhã, né? Duas e meia da tarde, em horário de Brasília. Não temos o horário de verão, tá? Vão vocês ficar espertos. Transmissão do Fox Sports com a narração do Nivaldo Preto, comentários do PVC. Que a arbitragem, se não me engano, vai ser do Carlos Egemo de Simo. É... Depois, na, na roda da 12, vai pegar o voto do do Saldor, no dia 23 de novembro. Ou seja, dois dias depois do meu aniversário, fora de casa, em do Saldor, E depois, no dia 26 de novembro, vai ter o jogo da Liga dos Campeões contra o I... Estrela Vermelha de Belgado. Lá em Belgado. É... Lá no, se não me engano, estádio Maracanã que é chamado o estádio lá do Estrela Vermelha. Tchau, nosso querido Dótomo. o nosso Dótomo na massa. É, vai pegar o baile de Mônica amanhã. Depois do dia 22, um dia depois do meu aniversário. Vai pegar o Padebor é, em casa, no do no, Napark. Na então, o que vai acontecer, se eu não me engano, vai ser aí por volta... De quatro e meia, 5 e meia da tarde, né? Então vai ser, acho que vai cair numa sexta-feira, dia 22 de novembro. É... Então, dia é 22 de novembro aí, uh, Dótomo e Bola. E depois, o dia 27 de novembro, 4 uh, da tarde, 4 uh, ou 5, acho que é cinco da tarde, nós vamos ter aí o confronto contra o Barcelona. Só no Camp Nou, Tá de brincadeira, hein, Brasil? Pouca coisa, né? Só pedreira, mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá. Sobre o confronto no geral. Estão contando Copa da Alemanha e Campeonato Alemão. São 123 jogos, 56 vitórias do Bairro de Munique, 33 vitórias do Borussia Dortmund, 34 empates, 231 gols marcados pelo Bairro de Munique, 154 gols marcados pelo Borussia Dortmund. A parada é o seguinte, uh, o último confronto entre os dois mais recente, foi na Supercopa agora da Alemanha, no dia 3 de agosto desse ano, e que o Borussia Dortmund mitou fazendo 2 a 0 com gols de Paco Cássio e Sancho, o jogo que ele fez, aquela arrancada espetacular para fazer o gol, né? Sancho, eu podia fazer isso mais vezes, né? Seria é lindo ele ver. Mas tudo bem. Pela Bundesliga, bom. Pela Bundesliga, a última vez que se enfrentaram em Monique, no, mais precisamente no dia 6 de 4 de 2019, é, era rodada 28. É um jogo meio polêmico até hoje, viu, pra falar a verdade. Foi 5 a 0 para o barbá de Monique. Em que teve aquele lance do Lewandowski no primeiro gol, que ele empurra, ele faz a falta, ele faz a carga, né? E só que a arbitragem fingiu que não viu, ele deu o gol, e aí ele desencadeou a do que aconteceu, né? E que foi determinante aí, né, para a reta final do campeonato. E tivemos em Gótamo no dia 10 de novembro, esse dia foi maravilhoso. A vitória do Borussia Dortmund 3x2 na 11 ª rodada da temporada passada que foi, uma, foi um dia lindo! Foi um dia lindo, de ver. Certo, garotinho! Bom, é o seguinte, molecada. O, o Dortmund, como a gente sabe, está em segundo lugar do campeonato. Tem 19 pontos. São 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Olha que coisa curiosa! Enquanto o Bay de Munique é o quarto colocado, com 18 pontos, 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Paia marcou 25 gols marcados, enquanto o Dortmund marcou 23. Enquanto o Bay de Munique teve 16 gols sofridos, o Borussia Dótamo sofreu 11. Média de gols: o Bay de Munique teve 2,50 de média. Enquanto o Borussia Dortmund tem 2.30 Jogadores que mais jogaram Até agora Em todos os jogos da temporada Pela equipe O Kimmich com 10 jogos E o Daquimi com 10 jogos O Lewandowski Tem 16 gols Na temporada Ai, não, 14 como está aqui E o Paco Cassi tem 5 O o Amarelados, o Kimmich com 3 e o Weigel com três. O Boateng tem um cartão vermelho, porque foi expulso na última rodada. Jogadores com mais minutos: Pavaro com 900 minutos e o Marco Reis com 827. Uh, jogadores que mais teve como titulares em cada rodada: 10 jogos de como titular o Kimmich e o Marco Reis também com 10 jogos. O reserva utilizado. O Thomas Miller com 5 e o Julian Brandt com 6. Com Aliás, o Julian Brandt está jogando muita bola, hein? Diga de passagem, o Julian Brandt tem jogado muito. No jogo contra a Inter foi espetacular, né? Gol, assistência, tem jogado demais o menino. Julian Brandt aos poucos vai se adaptando ao time aurinegro negro Certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, dado o recado, então é isso. Amanhã... Não perca, a partir das duas, a uma e meia da tarde, abre o jogo, com todas as informações do jogo, com a relação do Nivaldo Prieto, os comentários do PVC, do Rodrigo Bueno, também do uh, Carlos Ogilmo Simon, para a rodada da Bundesliga, que promete é importantíssima. Poderíamos ter novo líder do Campeonato, ainda isso vai depender muito, porque o Borussia Mönchengladbach vai jogar no domingo. Então, quem vencer nesse jogo pode até dormir no domingo, né? pode dormir o sábado e acordar no domingo na liderança do campeonato alemão. Chato. Então é isso, lá, cara. Então, amanhã ou no, ou no domingo a gente vai fazer um pós-jogo para repercutir a partida para vocês. Fiquem ligados, deixe o seu recado, deixem o seu palpite, a sua energia, a sua expectativa, o que, que você está esperando para o jogo, tudo aquilo que nós vamos ter para mais um The clássica, o The clássica número 101 da história da Pundesliga. Um grande abraço para vocês e até amanhã.